Tá? A gente está trabalhando princípios o tempo inteiro. O que a gente faz, a sequência que eu boto para a gente trabalhar esses princípios pouco importa. O que importa é o caminho que eu faço para chegar aí. Então assim, eu lembro lá que eu tenho uma, uma queda de joelho que dispara um encoste com o braço essa alavanca aqui, ó, é importante deixa eu fazer pro outro lado essa alavanca aqui, ó tá? foi passa lá cintura escapular e desce opa, eu vou fazer já direto hoje agora daqui, ó, foi e vocês viram que aqui eu fico, ó eu não vou aqui, ó Dá tempo das coisas acontecerem. Vai montando a coisa para um lado, depois monta a coisa para o outro. para não fazer tudo aqui, depois aqui, depois aqui. Tá? Dá pra deixar as coisas para lados diferentes. E continuar estável. E foi. E foi. Salta. Salta. Agora essa perna com os dois grupos. Vocês param e depois vem. Na verdade eu tenho que.. Já veio. Não parem. Tá?